Eu postei um vídeo mais cedo no canal Mas é muito importante Se você assistiu aquele vídeo Você assista esse até o final Porque algumas atualizações aconteceram Mudando algumas skins que eu tinha mostrado Por esse motivo eu adiei um vídeo de gameplay Que ia sair pra vocês agora Ele vai sair amanhã Um gameplay jogando com skins iradas no CS2 Mas esse vídeo aqui é mais urgente Porque acaba de rolar a primeira atualização do CS2 Que mudou algumas coisas em skins tá? Essa atualização aqui ó. Do dia 24, apesar de não estar tá escrito nada aqui sobre mudanças em skins A gente conseguiu perceber essas mudanças dentro do CS E eu vou mostrar pra vocês agora skins que estavam bugadas e foram consertadas E skins que estavam certas e foram bugadas É a Valve, né, mano? partida já começou Precisamos de alguns tipo despassados apenas alguns centímetros dos jogadores ha, esta granada pode acabar com essa partida Olha só pra isso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 no CS2, por exemplo Olha o broche, Raul, como é que tá lindo Eu mesmo tenho ele, na verdade eu acabo De comprar todos os broches para minha conta Porque eu tenho certeza que eles vão valorizar Porque eles ficam mais bonitos na CS2 Mas acontece que algumas skins estavam mais bonitas Por um bug, na verdade Como é o caso da AWP Sun Leo. eu postei um vídeo mais cedo Essa gravação eu fiz antes Da atualização do CSGO, o scope Da AWP Sun Leo ele tava meio que Roxo, né, não era nem azul Nem roxão muito forte, era um roxo puxado para azul pois bem olha só como que está agora a opção ao vivo sem cortes não tem mais aquele scope azul mano era um bug e eu não consigo entender como que a valve deixou esse bug no CSGO durante dois dias permitiu que essa e outras skins triplicassem de preço e depois corrigiu esse bug ferrando todo mundo que tinha investido nessa skins nas últimas 24 ou 48 horas e é por isso que eu falo para vocês que meus vídeos não são dicas de investimento e para sempre tomar cuidado principalmente quando um item já Tiver com um preço muito inflado, eu mesmo sigo minhas próprias dicas. Então, eu pensei em comprar essa opção e quando ela estava aqui custando mais de 200 reais. Tá sendo que era uma skin que no CSGO custava 120 em Factor New. E olha só o que aconteceu depois que esse bug foi resolvido: ela passou de 400 reais para apenas 220 em questão de algumas horas. Isso que nem todo mundo acordou ainda, porque tem diferença de time zone e tudo mais. É provável que nas próximas 24 horas retorne. Os seus preços pré-SS2 Pois bem, eu falei de vários itens no vídeo Então esse daqui também é um item que mudou Tem a versão antes da atualização e a versão depois Da atualização aí, o scope tava realmente muito Legal, tava vermelho, mas agora Foi removido esse bug, né Eu achei que era algo realmente, tipo Que a Valve tava pensando, pô, vamos Melhorar todas as skins de Alp, mas na verdade Era um bug. A Alpe Acheron Também tava com um scope vermelho E agora, depois dessa atualização, voltou a ter o Scope padrão, F total, né mano E a Pink DDPet, que eu particularmente quando vi o scope dela rosa Fiquei até triste de ter vendido uma minha Souvenir, antigamente Lá com o adesivo do Faro, scope e tudo mais Mas olha só como é que ela tá agora Não tá mais rosa, tá normal Então provavelmente os preços também vão voltar Ao que era pré-SS2 A gente teve duas Alpes que eu tinha achado interessante O que na minha cabeça a Valve tinha feito Mas também eram bugs A primeira que eu tinha notado uma diferencinha Era a Alpe Electric Hive Reparem no anexo ali dela esse suporte do Scope tava roxo, na mesma cor da Alp essa era uma mudança que não parecia ser um bug pra mim tava muito mais bonita a Alp sinceramente, e essa daqui a Alp Pit Viper também tinha esse mesmo detalhe, pouquíssimas pessoas na comunidade CS repararam isso, eu vi porque eu realmente inspecionei todas as skins de Alp durante a madrugada e ó, a Pit Viper perdeu o detalhezinho verde, como vocês podem reparar ali e a Electric Hive também perdeu o detalhezinho roxo dos anexos que seguram ali o scope. E por fim, duas skins que a gente achava que era um bug, talvez, já que as outras estavam bugadas, mas não era um bug, são essas daqui, ó. A camuflagem de serpente, né, o Snake Quemo que agora ela tem o scope da mesma camuflagem da Alp. E a segunda que é a Safari Mesh, a mesma coisa, tá? Interessante essas daqui terem permanecido enquanto todas as outras, na realidade, estavam bugadas, né? Tanto os scopes quanto esses anexos aqui, esses suportes. E galera, a AK661, que estava desse jeito aqui ontem, né, quando eu gravei o vídeo, muito bonita, com aparentemente menos desgaste do que o CSGO, um azul um pouco mais oceano e mais claro. Agora a Valve estragou completamente, não só ela, mas todas as skins Case Hardened. Eu não entendi por que que nessa atualização as skins Blue Jam ficaram tão escuras. Na verdade, até o dourado da skin Case Hardened também tá bem escurecido, tá muito diferente do que era para ser. Só que, novamente, temos que pensar que, Pô, estamos na beta, olha só os bugs de Alps que estavam rolando, possivelmente esse daqui tenha sido um bug, então a skin deve voltar a ser do jeito que ela era antes, em questão de alguns dias, quando a próxima atualização for lançada, e também não é a versão final do CSGO, então a gente não tem que ficar se preocupando muito. Mas está muito escuro isso daqui, e seria horrível para o mercado de Blue jeans porque não é assim que funciona o padrão aquecimento de aço. É muito mais claro e um azul muito mais oceano, não estou preocupado, tenho certeza que vai ser corrigida, até porque se eu for ficar preocupado, meu Deus do céu, eu vou mostrar... Mostrar minha cá aqui semana passada eu tinha chinês querendo pagar 50 mil reais a mais do que eu tinha pagado por essa skin. Hoje, os chinês não vão querer comprar essa skin do jeito que ela tá, então eu não vou ficar preocupado que a Valve errou em alguma coisa e eles têm que retornar as aquecimentos de aço pro jeito que elas eram antes. Ponto final, não vou ficar preocupado. Se você tá gostando do CSGO, meu Deus, não é CSGO mais. Se você tá curtindo esses vídeos sobre o CS2, é muito importante você deixar um comentário falando qual tipo de conteúdo você quer ver e fortalecer com o like que ajuda demais sem o seu like. O algoritmo do YouTube entende que você não curtiu, isso é ruim para mim, então ajuda aí, mano. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Cuidado, porque mais mudanças podem acontecer. Fechou? Abraço, falou.